Vamos lá, vai deitar Deitou, colocou a mãozinha aqui Agora vai abaixar o pescoço Vai esticar a perna Esticou, estica a ponta dos dedos dos pés Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha 20 vezes, calma Depois vai bater a perna 20 vezes Depois abre e fecha 10 vezes Bate perna 10 vezes Depois segura 40 segundos nessa posição Vamos lá. Essa é a sequência. A gente vai começar a trabalhar a sequência. Vamos embora. 3, 2, 1. Esticou. Abre e fecha 20 vezes. 3, 5, 6, 7. Pode deitar a cabeça. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bate perna sem descansar. Vamos! 3, 4, 5. Pontinha dos dedos dos pés. Estica a ponta dos dedos dos pés. Isso. Pra frente. Isso. 2, 3, 4. 5. Pra frente, pra frente, pé. 8. Agora abre 10 vezes, vai. 1, um, 2. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Batendo, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Segura 40 segundos. embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sete. Sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, descruza cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Descansa.